Para falarmos de limites de funções, é preciso antes de tudo aprender a ler a notação de limites. Utilizamos lim f entre parênteses x debaixo de Lm, escrevemos x seta para frente c igual a l. Cada um dos elementos significa uma coisa. Lm significa que nós estamos buscando o limite. O limite de f de x. F de x é a função que está sendo investigada. Sendo investigada conforme o x, que é a variável dessa função, se aproxima o quanto quisermos, essa seta tem esse significado, de um valor dado c. c é o valor de referência em torno do qual vamos analisar o limite. Tudo isso é igual a L, que é o valor do limite, caso ele exista. Então, o que está escrito aqui é que queremos saber o que acontece com a função f de x, quando o seu x se aproxima tanto quanto quisermos do valor de c.